você tá achando você tá aí no começo você ah, tá tô nada Renata porque assim é o que eu falei a gente a gente encara né essa esse desafio de vir para digital muito cru muito sem saber como que as coisas são a gente dá muita cabeçada uhum. então é você vê, são dicas são dicas tão valiosas que às vezes vão encurtar uma duas horas de trabalho é? isso para mim eu vou falar para você, eu já fiz vários cursos de digital, mas difícil um curso que seja tão pontual com relação às dicas que realmente funcionam como o seu, sabe, é Rê? Muito satisfeita, muito satisfeita mesmo. Então, Só tenho a te que... agradecer, viu, Renata? Só Imagina! Tenho que Sem contar eu que, que eu não nega, ela não nega nenhuma dica, às vezes eu mando áudio para ela, ah, ela fazer. Tá, então, isso é muito bom.